Enfim, cara, hoje eu vou te ensinar a fazer Thumbs bonitas em menos de 10 minutos. Tá ligado? Cara, começando a partir de agora, o tutorial de como fazer Thumbs em menos de 10 minutos. Você vai, cara, e você escolhe o background, escolhe esse preto mesmo. É só você pesquisar por black que vai aparecer esse background, e depois você usa algum pack de renders ou uma imagem relacionada ao tema que você vai falar. Por exemplo, eu vou usar para esse vídeo um, essa imagenzinha, tá ligado? Dessa render. E depois se eu diminuir os tamanhos, clica em posição relativa, clica nesse botão para centralizar e depois nesse botãozinho para levar para baixo, para ficar bonito, beleza? E Agora que uma das melhores coisas Que é o contorno Cara, você habilita o contorno eu vou deixar ele azul Tá ligado? Você pode inclusive aumentar a largura para ele ficar maior Ou menor Mas eu prefiro deixar ele com dois ou três No máximo Mas você acha que eu vou usar O é, vermelhinho mesmo Beleza? Depois disso Você vai e bota a som Sombra tem preto e branco Mas parece aqui como é, o background é preto Eu prefiro usar a branquinha mesmo Outra coisa também é você usar a sombra interna Eu não gosto tanto disso, sombra interna Mas eu então não vou habilitar para essa thumb Mas você pode usar e também tem forma 3D Que eu acho Bem bonito, tá ligado? É só você excluir o contorno e botar alguma cor que você goste, tá ligado? Sempre exclua o contorno, senão a cor não vai mudar. E na hora que você botar o 3D, vai ficar a mesma cor do contorno. E aqui vai ficar o 3D, beleza? lembre também que é só pra mostrar. E provavelmente vai ser a do vídeo também. Cara, próxima coisa são as imagens que você vai usar de fundo, cara, isso aqui é muito importante, tá ligado. Você seleciona uma imagem, vamos supor que eu vou selecionar uma imagem que, tipo, uma imagem boa, aqui, por exemplo, essa imagem aqui, tá ligado? Você e vai cortar essa imagem. Cara. Você vai, você vai deixar assim, vai deixar um pouquinho assim. Vou aumentar o tamanho pra preencher Toda a tela velho. E depois disso Você vai na camada Vai deixar a imagem da sua render Aqui em cima Você né, vai clicar nesse botãozinho da camada E depois você vai fazer uma coisa Que é duplicar Essa camada, beleza? Então você vai Deixa assim também E bota render aqui em cima Logo, olha como é que fica Vai ficar muito bonito Cara, sempre vai ficar bem bonitinho assim, tá ligado? E a próxima e não mais importante coisa a se fazer É você clicar aqui no novo texto, né? Você adiciona um texto e tal E você aumentar o tamanho desse texto Por exemplo, você aumentar ele desse tamanho Vai botar ele centralizado E vai diminuir ele um pouquinho e, né? Centraliza de novo, só para ter certeza que ficou bem centrado, e depois você adiciona um texto. Por exemplo, eu vou escrever alguma coisa bem genérica, como como fazer thumbs bonitas. Você vai, clica no concluído, clica em ok. Ficou bem feio mesmo. Tá ligado? Mas você só é só você diminuir o tamanho por aqui, cara. Por exemplo, diminui por uns 65. Talvez é um bom tamanho Vai deixar assim, vai centrar de novo Só pra ter certeza que tá centralizado E agora que vem uma boa coisa Uma coisa muito boa Você vai botar a fonte, eu sempre uso Gotham Black Vou deixar o link dessa fonte na descrição Mas eu sempre uso Gotham Black Que eu acho uma fonte muito bonita Certo? Pois então, a próxima coisa é você botar aquele 3D Que eu acho muito bonito tá ligado? E você bota uma cor Uma cor que eu gosto de é preto Mas pra esse vídeo aqui eu vou usar um azul mais claro, beleza? E sombra, sempre use sombra pra também ficar um pouco mais profissional Você pode usar sombra de qualquer cor, mas uma que eu acho muito bonito é o preto, o vermelho, esse tipo de coisa é, Sombra interna eu não uso, acho que fica muito feio Mas você pode usar também, que é a mesma coisa, por exemplo, da imagem da, da render E por último, para finalizar, um detalhe muito importante que é a curva. Eu sempre deixo a curva como 15%. E jogo um pouquinho pra cima e centro mais uma vez. Você deve ter percebido que eu deixei a imagem, né? A fonte centralizada bastante vezes. Eu deixo muito, né? Eu faço várias vezes centralizar a fonte. E para ter certeza que vai ficar centralizada na hora que eu suportar. Beleza? E você também pode trocar a cor, mas eu vou deixar branco mesmo, tá ligado? Não é pra esse tutorial. E enfim, pra você salvar, cara, aqui uma coisa bem importante: você salva com uma imagem, tá ligado? Você vai salvar com uma imagem e vai nas direções e vai clicar em alta, beleza? Porque muito alta e ultra tem uma grande chance da imagem ultrapassar os 6 Mega. O YouTube só aceita até 6 MB de thumbnail. Cara, você clica aqui em salvar na galeria, ele vai renderizar né? e vai salvar a imagem. Não se preocupa se demorar um pouquinho, tá ligado? É porque realmente demora um pouquinho, mas nada de tão especial assim. Lembrando, cara, o Pixelab que eu usei eu vou deixar na descrição. E ele também não fica deitado dessa forma que tá no vídeo. Eu que baixei um aplicativo chamado Rotate Control pra deixar ele deitado. Pra poder forçar a tela ficar deitada assim, beleza? Então eu vou deixar o link do Rotate Control na descrição. Então é isso, gente. Tchau, galera.